É muito ah, ah. Olha, galera! Deparei, Hoje vamos aprender a trabalhar... este exercício remador, remador, remador, remador. Ah, isso é... ah é só isso. você não fazer isso. <risos>